Tá desanimado, não entendeu por quê, não consegue fazer as coisas que quer fazer no dia, parece que a vida perdeu o sentido. Hoje nós vamos orar por você. Oração para vencer o desânimo. Fica aí. Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Bujac. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal. Este é o canal do Bujac e o programa que você vai assistir agora é uma live. A live do Leitura Compartilhada, que já vai começar em alguns segundos. Mas antes eu preciso te agradecer. Isso tudo aqui acontece porque você é fiel e generoso nas suas ofertas. Muito obrigado. Você tem ajudado muitas outras pessoas, tanto aqui na Espanha, como no Brasil, na África e também na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui, obrigado por participar desta campanha de oração que começou no dia 13 de janeiro e vai até o dia 31 de janeiro todos os dias, de segunda a sexta-feira, segunda às sextas-feiras, às 8 horas da manhã e aos sábados e domingo, como você está percebendo, às 13 horas ah, a uma, uh, às 9 horas, 13 horas da Espanha Às 9 horas da manhã Simultaneamente para quando dá Hoje, por exemplo, não deu Simultaneamente de segunda a sábado para o Instagram E aos domingos, exclusivo no YouTube Porque é gravado, também estamos gravando Episódio de hoje, de sábado Porque vou ver o meu filho jogar uma partida de futebol No seu time, é time aqui da cidade, Futebol de Salão Em outra cidade, então não estarei por aqui é importante você nos ajudar a crescer esse canal nós queremos chegar ao final do ano de 2022 com 3 mil assinantes para isso precisamos triplicar como diz né aquela ex-presidente dizia né vamos dobrar a meta precisamos dobrar e quando chegar lá a gente dobra mais <risos> dobrado mas a gente precisa chegar a para chegar a 5 mil assinantes ao final do ano a gente precisa ter em média 6 assinantes por dia. A gente está tendo em torno de dois assinantes, então a gente precisa triplicar esse número de assinantes e eu preciso que você me ajude. Como é que você pode fazer isso? Você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e se você ainda não assinou o canal, assinar em média 50 pessoas passam por aqui por dia, 50 novas pessoas passam aqui no canal por dia. Alguns vêm por conta do tema que eu trabalho, né? um dos temas que eu trabalho e é ajudo, porque tem um grupo de apoio, é um, o, o, o grupo Um Dia de Cada Vez, que é para ajudar você a vencer o, o, o vício da pornografia, a lidar com isso. E muitas pessoas passam aqui no canal, então a gente tem em torno de 200 visualizações por dia, em torno de 12 a 13 vídeos nossos são assistidos por dia. Mas muita gente não assina o canal, então eu quero te pedir gentilmente que se você puder assinar o canal, seria muito importante para nós. E como você pode fazer isso? Aqui ó, você, você comenta, você compartilha, você curte e você se inscreve. Muito importante para a gente se você puder fazer isso, tá ok? Vamos orar então, mas antes de orar eu preciso fazer aquele recorte muito importante sobre desânimo, sobre todos os temas que a gente ora aqui, a gente gosta de dar um recorte, uma explicação antes, para não ficar no vazio sem você receber uma informação importante. O desânimo pode ter muitas causas, pode ser causa fisiológica, então é importante você buscar um médico, você pode estar com problemas hormonais, taxa de... É, a sua taxa de ferro, você pode estar com anemia, você pode estar com algum tipo de é, algum problema fisiológico. O desânimo pode vir também pela questão da medicação, então você precisa conversar com seu médico. Pode vir também por falta de atividade física e uma tanta de outras outras coisas podem ser de ordem fisiológica. Pode ser também de ordem fisiológica, mas emocional. Então, de repente, você tem está passando por um momento agora de luto, de, de perda, ou lutos podem ser por pessoas, que é o que mais dói, mas coisas também, né, emprego, casa, é um animal que, que morreu, alguma coisa. Luto são perdas que podem ser de várias, de várias ordens, então é importante você buscar aconselhamento, e se a coisa for um pouco mais grave, buscar um tratamento terapêutico, porque é muito importante para isso. O desânimo também pode vir, como a gente orou ontem, é, fruto de opressão demoníaca. A opressão também é, pode... Aí é a área que eu trabalho. E aí é muito importante primeiro passar por todos esse checklist, né? Fisiológico, emocional, papapá, e depois a gente vê, ou pode ver isso tudo junto, mas sem descartar a possibilidade de isso também ser fisiológico. O, o, a opressão demoníaca desanima. Desanima. Vem um desânimo muito forte. Você sabe o que precisa ser feito, você tem até disposição entre aspas, de querer fazer, mas quando começa a fazer, bate um desânimo, uma distração, aquela coisa também. Ah, e pode ser também, é, em alguns casos, pode ser é, algum tipo de transtorno que te provoca esse tipo de coisa. Então, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso. Mas antes, eu preciso que você saiba que nós vamos iniciar a terceira temporada do Leitura Compartilhada, lendo o livro... Dos Salmos. Sim, nós vamos ler o livro de Salmos. O livro de Salmos, nós vamos ler todo o Saltério, do, cap... do sal... salmo... No... salmo 1 até o Salmo 150. Sim, passaremos pelo 119. Ah, mas também vamos passar pelo 118, que é pequenininho. Então eu preciso que você participe conosco. Não esqueça, mais uma vez, de curtir, de se inscrever e compartilhar este conteúdo. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Senhor Jesus nesse instante, pedindo para que Ele te dê discernimento espiritual sobre as causas do seu desânimo. De repente, o seu desânimo é, tem uma dessas origens e você precisa se cuidar e tratar. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, rogo ao Senhor, por meio do Espírito Santo, Oh, Senhor Todo-Poderoso, Gracioso, que se encontra sempre disponível para os Seus filhos e filhas, eu rogo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu clamo, Senhor, tenha misericórdia de nós, principalmente daqueles que estão desanimados, perderam o ânimo para poder fazer as coisas. Ó oh, Senhor, e isso tem, causa tantos problemas e podem ter origem em tantos lugares. Então, por meio do Teu Santo Espírito, que intercede por nós e que distingue os nossos ânimos. E eu peço ao Senhor Jesus que sempre está intercedendo por nós diante de Ti, Pai. Eu peço no nome dEle, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor ajude o meu irmão, minha irmã, a discernir bem o que está acontecendo. Que não é só uma questão de levantar a moral. Podem ter outras causas também. Eu peço, ao Senhor, que o Senhor ajude o meu irmão, a minha irmã, a encontrar o caminho. A encontrar o caminho por favor. Por favor, Senhor. Ajude o meu irmão, minha irmã a encontrar o caminho. Ajude o meu irmão, minha irmã a encontrar a solução para esse desânimo, meu Pai. Que pode tá começando a causar sequelas muito, muito grandes na vida deles e algumas irreversíveis. Eu Conheço, o senhor também conhece casos de casamentos que acabaram por conta do desânimo. Não há mais o fogo da paixão, do amor, que é necessário. E aí, no desânimo, de outras áreas. E por fim, agora vive uma vida totalmente longe, distante daquilo que o senhor havia planejado e estão tão distantes inclusive do Senhor o desânimo com a convivência com outras pessoas que também foi uma das sequelas dessa pandemia o desânimo de fazer e experimentar coisas novas o oh, Senhor o oh, Senhor aqueles que trabalham com a criatividade Aqueles que têm a sua ferramenta, o seu ganha-pão, a partir da criatividade. Quando o desânimo bate, Senhor. Pai, eu peço por eles também. Peço pela, pelas profissionais. As mulheres que abdicaram de suas carreiras profissionais para assumirem o, a tarefa de casa. Algumas foram forçadas a fazer isso, outras fizeram porque quiseram, mas ambas encontram-se às vezes no mesmo ponto. O desânimo por achar que não são capazes, que perderam sua qualidade, não são remuneradas e tão pouco valorizadas. Não deixe o desânimo bater na vida das minhas irmãs dessa forma, Senhor. Por favor, eu oro agora. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora nessas orações. Começamos no dia 3, então hoje completamos uma semana. né? Uma semana. Começamos na segunda-feira e estamos agora no sábado, dia Oito, e oramos por todos os desanimados. Antes de ir, me ajude a alcançar o objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo de chegar a... O objetivo de chegar a, 3, a 5 mil assinantes. Faltam 20 assinantes para 3 mil. E aí, preciso de mais 2 mil para a gente chegar a 5 mil no dia 31 de dezembro. E eu sei que você pode me ajudar com isso. Obrigado por ter dado play. Um grande abraço. Até mais, gente.